eu só tenho que agradecer essa comunidade. A comunidade 5x5 Escalável apareceu na minha vida é, de forma muito segura através do SEBRAE, né, a Feira de Empreendedorismo Online, que teve ano passado, né, por conta da pandemia, foi online. E através dessa feira eu tive acesso à comunidade. Né, acessei uma palestra do professor Robson, e foi onde eu tive fui atrás, né? E caí, caí no coitador e fui direcionada para a Bruna, que foi mais um anjo, né?, que foi colocado na minha vida e eu cheguei aqui nessa comunidade. Bom, eu sou administradora depois de 20 anos, né?, trabalhando em carreira, fiz uma, construí uma carreira é, corporativa. É, tinha um bom salário um bom cargo mas eu não tinha qualidade de vida qualidade de vida é com a minha filha com a minha família e aí o meu sonho era poder estar aqui né ao lado da minha filha e a comunidade me proporcionou isso né realizar o meu principal sonho de poder estar junto com a minha filha e é incrível porque a comunidade ela é uma família tão é, abençoada, que proporciona parceria, né, eu trouxe para o meu negócio pessoas que são muito ligadas a mim, duas, as minhas duas melhores amigas, o meu irmão, né, uh, e também uma, uma pessoa que veio, né, a Mari, que também deu depoimento ontem, ela também faz parte da minha equipe, e a gente, nós estamos construindo o negócio juntos, como o Leandro acabou de falar, né, Aqui um complementa um outro e nasce daqui negócios de uma proporção ainda maior. Eu, no segundo mês de comunidade, eu recuperei o meu investimento, ainda fiquei com dinheiro em caixa para os próximos meses. Eu estou construindo o meu negócio de forma estruturada, é, inclusive, eu tenho outros negócios né fora da, da comunidade, mas que estão na, com a base aqui no digital, que eu aprendi aqui. E hoje eu também não tenho mais que colocar dinheiro para pagar, por exemplo, por exemplo, a minha plataforma. Esse dinheiro já se paga da minha renda recorrente. Então, eu tenho muita certeza que nós estamos no melhor lugar, na melhor é, equipe, pessoas que estão a todo tempo pensando em estratégias. Né? É, também fiz parte, né? estou na, na, no grupo do conselho, onde eu posso participar ativamente dos projetos. Aqui nós temos acesso né, aos, diretor, aos, aos produtores e nós podemos opinar sobre aquilo que a gente entende né, que pode ser melhor para a nossa comunidade. E, e como resultado intangível, hoje eu tenho é, brilho nos olhos, sorriso no rosto, tempo para minha filha, tempo para cuidar dos meus pais. E isso é intangível, é algo sensacional. O meu próprio irmão, numa live aqui com o Leandro, ele falou que eu sou uma outra pessoa. E por esse motivo, ele também veio para a comunidade. Ele que já teve uma doença é, muito... Né, é, agressiva, né? ele já teve um câncer, hoje ele viu esperança aqui na comunidade, isso é algo que é intangível na nossa vida e na minha família, e nós encontramos aqui na comunidade então eu espero que você que está na dúvida, ou você que está com medo, venha com medo mesmo, porque se eu posso eu que era do corporativo e não sabia nada, nada do digital, mas eu tinha uma pulguinha aqui atrás da minha orelha por causa de, uma, de um atendente de uma farmácia que um dia falou que ele trabalhava no marketing digital nas horas vagas e que ele já ganhava mais do que a farmacêutica responsável na farmácia. Por isso me deu essa pulguinha e quando eu me desliguei do hospital para ficar com tempo de qualidade com a minha filha, eu fui atrás de entender o que era o marketing digital e encontrei aqui na comunidade o lugar certo para construir o meu negócio de forma estruturada, de forma profissional e algo que vai me construir, é, algo para minha vida que vou, vou deixar inclusive para minha filha. É, somente gratidão e desejo que todos vocês que ainda não estão aqui que venham fazer parte da nossa família.